No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer a receita daquele pão de queijo perfeito. Sim, aquele que ao mesmo tempo tem o centrinho macio e a casquinha de fora bem crocante. Esse mesmo que eu vou te ensinar. E se quer aprender, vem comigo. Mas para começar, vamos para os ingredientes. 1 xícara e 1 um quarto de água. 1 um terço de xícara de óleo. 2 xícaras de polvilho azedo. 1 xícara de polvilho doce. uma colher de chá de sal uma xícara e meia de queijo e três ovos e antes de começar a nossa receita eu já peço para vocês o que precisarem um like nesse vídeo se vocês amam pão de queijo e se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos por quê a família Issa Comida tá aqui toda semana trazendo receita gostosa para vocês então vamos começar a primeira coisa que a gente vai fazer é o que eu tenho aqui minha vasilhinha eu vou misturar o polvilho azedo com o polvilho doce e o sal. Aqui, aqui. Uma coisa com a qual a gente não faz bagunça, né? Porque se a pessoa consegue fazer bagunça misturando os polvilhos... Perdição. E aqui, a minha panela, eu vou ligar. de despejar toda aquela mistura no nosso polvilho, a gente tem que ir misturando isso com a espátula, com a colher de pau, um instrumento que você achar mais apropriado que te ajude, só não coloca a mão, porque tá quente, né, a gente ferveu o óleo com a água, não né? esqueçam disso, até essa mistura mistu... mistura misturar, até essa mistura esfriar e quando esfriar, aí sim a gente vai colocar o queijo e vai colocar os ovos. Então, enquanto eu misturo aqui meu polvilho, vamos para o um momento de explicação deste vídeo. Uma explicação, pai porque a gente está usando a mistura de polvilho doce com polvilho azedo e para que serve escaldar os polvilhos. A gente tá usando polvilho doce com polvilho azedo, porque o polvilho doce é que vai deixar o pão de queijo macio por dentro e o polvilho azedo é que vai dar aquela casquinha de fora. E escaldar o polvilho ajuda a deixar ele mais macio também. Então é por isso que cada passo da receita tem um propósito, eles não estão aí à toa. Então eu vou só continuar aqui misturando meu polvilho até ele esfriar e quando você botar a mão, que você conseguir, tipo, mexer sua mão aqui dentro, aí sim você pode adicionar o queijo, porque se esse queijo... Colocar aqui dentro no polvilho quente ele vai derreter e vai virar uma meleca. E depois de colocar o queijo a gente coloca nossos ovos um por um, misturando bem. Quando você colocar todos os ovos a receita vai estar tá pronta e eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Como vocês viram, a massa fica assim, um pouco mais pegajosa. É normal, não se assustem. Ela fica com os gruminhos. Mas esses gruminhos vão desaparecer quando nossos pão de queijo forem pro o forno. E para fazer as bolinhas, a gente unta a mão com um pouquinho de óleo, pega uma porção do pão de queijo e vai enrolando. Quando você sentir que a massa está começando a grudar assim um pouquinho na mão, passa um pouquinho mais de óleo e continue enrolando até finalizar. Depois disso, é só levar nossas bolinhas para forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 40 minutos até você ver que ele está inchado, bem dourado, bem bonito. E eu mostro para vocês quando estiver pronto. E esse é o resultado dos nossos pãezinhos de queijo, eles rendem muito mais que isso, tá, gente? Dependendo do que você fizer, vai render de 20 a 25 pãezinhos essa receita. Se você fizer um pouquinho maior vai render menos, se você fizer um pouquinho menor vai render mais. E agora vamos ver se ele ficou bom mesmo, ó. essa perfeição de pão de queijo, eu não falei que ele ficava lisinho apesar dos gruminhos, tem que ter que ter. Tá quente, tá tão quente, eu não tô conseguindo segurar direito. E agora vamos para a melhor hora que é experimentar os pandinhos, né? Vamos ver. Aqui. Qual cantinho? Bem macio. tá levantando fumaça ainda. Hum. Hum. Hum. Hum. Sério, conforme prometido Eu falando boca cheia de novo A melhor receita de pão queijo da vida Se você quiser que ele fique um pouquinho mais dourado É só deixar mais uns 5 minutinhos no forno Você vai vendo o tempo como você prefere Se prefere mais branquinho, mais dourado Se é pessoal, Mas de qualquer forma Ele fica muito bom Olha pra isso, olha essa crocância Hum. Hum. Hum. É isso, meus lindos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.